Bom, galera, vamos para a questão número 11. Chegamos já aqui no finalzinho, né? E ele diz o seguinte, ó, Determine determina a distância real em quilômetros. Então, vou até guardar essa informação aqui, ó. Eu quero em quilômetros, é muito bom guardar essa informação, né? Entre duas cidades que se encontram a 18 milímetros de distância, eu até dei um mini curso aqui de razão em proporção, onde as escalas estavam presentes. Então, imagina aqui uma cidade A e uma cidade B. E ele está dizendo que no mapa... A distância entre elas é de 18 milímetros. Milímetros. A escala me diz o seguinte, ó, que para cada unidade aqui, se você pegar uma régua, um centímetro, um milímetro, eu estou dizendo o seguinte, para cada unidade que eu encontrar aqui, na verdade, o real equivale aí a 5 milhões é, de vezes né, maior que o que está aqui dentro. Então, esse carinha aqui, pessoal, nada mais é que 5 milhões de vezes maior que 18 milímetros. A distância real entre A e B é 5 milhões de vezes maior que 18 milímetros. Isso se eu tenho um aqui. Se eu tivesse dois para cada cinco então, eu só simplificava. É muito importante, numa escala, a gente enxergar esse carinha aqui. Ó, uma unidade aqui dentro equivale a quanto no mundo real? A escala é sempre assim. Ou vai estar tá escrita assim, ou vai estar tá escrita assim. 1 um sobre... 500 ou 5 milhões, né? Então, é sempre assim, ó. O que tá no mapa para o real, aqui é o que tá no mapa. Aqui é o real. Escala é isso, tá bom, pessoal? Então, eu acabei até passando por cima ali, mas eu acho que deu para entender, né? Beleza. É interessante a gente então pegar e daqui até aqui tem 18, eu multiplico por 5 milhões, tá? Eu vou pegar o 5 e multiplicar por 18 aqui, ó. Vou pegar o 5 e multiplicar por 18. Que vai dar quanto? 40 Sobe aqui, 5 vezes 1, um, 5, vai dar aqui com 4, vai dar 9, né? Então 9, só que eu tenho ainda 6 zeros aqui, ó. então 90 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 90 milhões de quê, pessoal? Milímetros, olha aí a pegadinha da questão. A gente fica ligado nisso, porque a gente está trabalhando com milímetros aqui. Tá? Como é que eu transformo milímetros para quilômetro? De milímetro, ó, de milímetro. Então eu tenho aqui o metro. Aí vem 10, 100, 1000. É isso? decímetro, centímetro, milímetro. Para cá eu vou ter um D também, que é o decâmetro. Ó, do lado do metro eu tenho sempre o D e o D. Aí eu vou ter aqui o hectômetro. E aqui eu vou ter o quilômetro, que é a maior delas. Então ele quer passar daqui para cá. Ó. Então de milímetro para metro eu divido por 10, 100, 1000. Então divido aqui por 1000. De metro para quilômetro eu divido por 10, 100 mil. Então eu vou dividir também por mil. Na verdade, vou dividir por um milhão, não é isso? Então, ó, um milhão, eu vou ali, cortando um zero, ó, três zeros, na realidade, seis zeros, né, que é um milhão. Ficaria aqui 90 quilômetros. Olha só que maravilha, pessoal. Vamos ver se essa resposta está correta. Deixa eu revelar aqui, ó. O resultado seria a letra E. De 90. Então, 90 quilômetros, 9 milhões, 90 milhões de milímetros, equivalem a 90 quilômetros. Tranquilo? É isso. Vamos partir para a nossa última questão.